Olá pessoal, beleza? Eu vim tá fazendo esse breve vídeo aqui é para falar para alertar para vocês sobre o Playboot Pro. Tá, eu tô vendo muita gente reclamando que não tá recebendo acesso. Eu tô vendo aqui algumas falsas promessas aí no mercado. E eu precisava fazer esse vídeo rápido para alertar para vocês. Tá, primeiramente galera, eu peço para vocês tomarem muito, mas muito cuidado mesmo no site. tá? principalmente aí para quem vai comprar porque galera pelo simples fato do lançamento aí do play boot tá surgindo sim algumas piratarias algumas cópias nesse mercado então assim eu peço para você tomar muito cuidado muita gente que fala que quando vai clicar para comprar colocar lá dados pessoais acaba clicando para comprar do nada Acaba aparecendo um erro de gueto de pagamento e eu precisava fazer esse vídeo para alertar para vocês o que isso significa, tá, galera? Muita gente está falando que quando coloca lá nome completo, e-mail, que é onde você vai estar tá recebendo ali o, o, o playbut tá? esse Essa praticamente essa inteligência artificial, é, coloca lá dados, cartão de crédito ou Pix. Tá? E muitas pessoas falam que quando clica para comprar, aparece lá um erro de gueto e de pagamento e simplesmente não recebe nada no e-mail, tá? E por que que isso acontece, galera? Como eu falei para vocês, tá surgindo sim algumas falsificações aí no mercado de muitas pessoas que estão pirateando esse site, tá? Então, pelo simples fato do sucesso que teve aí o Playboot Pro tá surgindo sim algumas falsificações a galera tá criando vários sites aí que são parecidos mas não são verdadeiros tá para esse para essa inteligência é, vou chamar de inteligência artificial tá e muita gente está se tá perdendo dinheiro conforme isso tá compra achando que é o original dá lá um erro de gueto de pagamento e depois o valor é debitado na conta e ninguém recebe nada e não tem como pedir o dinheiro de volta. Então, eu peço para vocês tomarem muito cuidado em relação a isso. Tá sim surgindo algumas fraudes, tá? Então, assim, para te ajudar, assim como eu estou fazendo esse vídeo, tá? Antes que eu esqueça aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do site oficial para vocês clicarem em ser direcionado para lá, para o site, Tá pessoal, então eu peço para vocês tomarem muito cuidado mesmo, porque tá sim surgindo pirataria nesse mercado, principalmente desse tipo de produtos. Então eu, eu peço para vocês, cara, tomem cuidado, busquem as informações corretas, tá? Porque tem muita gente aí indicando vários sites que não são recomendadas recomendáveis tá e muita gente aí perdendo dinheiro por não saber se aquele site se tratava do site verdadeiro ou não beleza então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site oficial e vou fixar aqui em primeiro também o link do site beleza então eu espero que esse vídeo aqui eu possa servir de alerta de para vocês, tá? antes de mais nada comprem olhem o site se realmente é oficial ou não mesmo você assistindo outro vídeo ou se você sair daqui e for clicar em outro vídeo cuidado porque muitas pessoas estão passando muitos sites fakes e muitas informações aí que realmente é, a longo prazo você pode se frustrar, beleza? Então é isso, foi um vídeo rápido aqui para alertar realmente vocês e tamo junto galera a ferramenta é pelo que eu notei ali é uma das melhores que eu tô usando tem alguns vídeos aqui no canal que eu reclamei bastante de algumas ferramentas porque eu comprei algumas ferramentas para testar e eu tava tomando muito loss principalmente na hora ali que eu dava uma entrada dava uma travada ali eu basicamente perdi a minha entrada ali tá então até então essa ferramenta até no dia de hoje Tá, tá de boa, tá tranquilo, tá? Mas o, o real motivo de eu ter feito esse vídeo foi para alertar vocês aí, tomar cuidado com essas informações e principalmente com essa pirataria, beleza? Todas as informações estão tá aqui na descrição e fixada aqui nos comentários. Valeu, galera, tamo junto.